da Gnerd! A gente veio conferir o primeiro dia da CCXP 2019, então fica ligado aí! Olha a fila de entrada do evento! <risos> ver aqui. É sinal de mudança e transformação e o logo é um bulldog Sério, o meu é um Bulldog, inacreditável, hein? Aí, ó, vai dizer que não é igual, a ele aqui, ó. É, é, é, é. Galera, a gente fez há pouco o cadastro ali na, no stand do HPO. Eles deram uma pulseirinha aqui. A gente vai ter às 18 horas uma experiência ali na HPO, né? Vamos ver o que, é que vai rolar lá dentro, né? É. Coisa legal, hein? Nossa, cheia! Olha que da hora esse stand do HBO, tá gigantesco, galera, tá muito grande. Filmagem ali do West Westworld passando ali no fundo, aqui do HBO Go. Para Disney. Olha lá o stand da Disney, ó. Espetáculo, né? A gente não conseguiu ver nenhum terço agora dos stands, né? A gente tem muita coisa para encontrar ainda. Bom, galera, para quem quiser conferir um pouco dos bastidores aqui da nossa viagem pra CCXP desse ano, fiquem ligados aí que tem vlog exclusivo para membros do Top, canal! Top! Imperdível! Tá valendo, hein? E quem quiser descobrir como se tornar membro aqui do canal, a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo. Caraca, a gente vai ter que sair daqui a pouco aqui do evento assim que escurecer mas olha a chuvarada que tá dando lá fora não sei se dá pra ver aqui no vídeo mas já tá alagando tudo ali fora Vou ter que enfrentar essa chuva depois, hein? Não. Eita! Mas vamos aproveitar, não vamos nem pensar nisso agora vamos aproveitar o evento ainda tem umas horinhas aí quando vem até lá já passou a chuva, né? Certeza, a esperança é a que morre, né? É. aí olha só do que a gente viu até agora, ainda tem muita coisa para ver, né? o que que tu gostou até agora? Ah, eu gostei muito do Carrossel que tinha ali do American Gods, eu achei sensacional. Eu gostei muito do stand do HBO tá gigante, tem muita coisa legal, com séries incríveis. Eu sou muito fã de Big Little Lies, e várias séries de Go, West Go, então tem muita coisa lá pra ver, a gente vai lá às seis horas, e tá, Netflix tem bastante coisa, tem Black Eu tô tendo um dúvida do que eu ainda quero ver E ah, quero comer de novo Vamos tentar agendar mais algumas atividades legais aqui, né? É Galera, lá no fundo já tem o stand da Warner ó. A gente ainda não conferiu, mas tô louco pra conferir lá e aqui também, ó, já tem da Viúva Negra ó. E lá no da Warner eu sei que tem uma lojinha da DC Eu tô curioso, não sei se vai dar tempo de ir hoje lá na lojinha Mas já quero dar uma conferida lá no que, que vai ter na lojinha é aqui, ó, já dá pra ter uma noção da galera que tem já nessa quinta-feira Agora imagina sábado e domingo, né? Nossa, aqui também tem loja da com a Millennium Falco gigante Tem Netflix, HBO, Amazon Prime, assim, ó, show! Agora olha o estande da Havaianas Os caras instalaram uma Millennium Falco aqui em cima Olha que da hora Sério, muito legal, né? <risos> Tô animado demais Ó galera, espero que vocês tenham curtido esse primeiro dia aqui da CCXP 2019 Fiquem ligados também nos próximos vídeos, a gente vai fazer vlogs aqui de todos os dias aqui na CCXP desse ano, né? Então, fiquem ligados aí no canal e até a próxima!